A gente, a, a gente nem pensava em fazer isso. Aí. O cara muito cego inventou de fazer isso, né? De cozinhar. Uh, Você tá forte, filho? Então tá bom. Né? Aí, ó. Inventou de cozinhar na hora, né? É. Aí eu fui pra São Paulo e deu certo. Aí eu fui, fui muito roubado lá. Falei, eu vou largar isso aqui. É uma barra com essa novinha, eu parte né? de casa, de dia. Olha um o Aí nós inventou de pedir isso aí. Deu certo fazer na hora, né? Ele, ele passou o tempero para nós, eu nem sabia temperar. Deixe. Malandro, malandro, malandro, até ele que ajuda. Mas como assim? O senhor tempera o, a pamonha e o sorvete? É não. É temperada É temperada na hora e faz? Como é que é? Não, não, não é fazer o sorvete. Tempera e limpa no frio. Coloca no freezer. Aí o senhor traz aqui e aquece. Não, aí, aí lá mesmo, ele eu, eu levanta meia-noite pra isso, pra fazer chegar com tanto pamonha aqui de trezentos, seis para mãe. Vende tudo. Quando chegou, ela está fazendo duas pessoas fazendo. Isso fazendo nada? Estou na fila, não tem. Não tem. Ei, o senhor começou. O senhor deve ter algum parente do senhor que fazia pamonha. A mãe do senhor fazia pamonha em ah, casa? Ah, fazia mãe. Hum. Da roça? É daquele ralo de bom ainda. Do ralo de bom? É, eu tinha uma e aí mandava aquele moleque. aí para fazer pamonha, eu gostaria aí. De... <risos> Preguiçoso, né? É. Eleção. Aquilo ali, aqueles ralos ralava a mão e... Ah, ralava a mão e a mão, eu vi e tudo e... ah. Aí a gente inventou um de ralar na mão, mas elétrico. Aí a minha unha é até hoje, já com essa unha. Aí apareceu um cara lá de Santa Catarina comprei um, esse é bom. Paguei cinco mil dele. Ah, é... Hoje tá valendo seis mil. Eu é. sou é. Luiz... Luiz Antônio de Oliveira. É. O senhor é natural de onde, senhor Luiz? Guará. Guará. É. O pai do senhor como que chamava? Benedito Antônio de Oliveira. Benedito Antônio de Oliveira. É. O senhor conheceu os irmãos dele ou não? Os tios? São? Um. Como que chamava? É. Francisco também. Francisco? É. Mas eu vi o já uma vez só também com o meu pai? Só tinha ele também. Viu? O senhor tem uma irmandade grande ou não? Vocês são quantos irmãos? 11, 11 irmãos. O senhor está em que lugar nessa irmandade? Eu sou. Eu sou, é, eu sou de baixo para cima. Alfonso, Leonardo, Maria, José, José, e eu. O senhor é o quinto, o sexto. sexto? E os outros? Fala o nome dos outros o então. O restante: Iracema. Eu sou Luiz, o senhor é descendente de, de italiano? É, tem, né, tem, tem. A mãe do senhor era italiana ou não? É, meu pai. O pai do senhor, como que ele chamava? Era... Ele é Oliveira. Mas Oliveira era mais ligado a Portugal, né? É, ele é mas ele era descendente italiano. É. O senhor conheceu o avô? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Os Francisco. Só... Não, eu não sou né? a irmã dele, né? Que ser a Rita e Francisco. O senhor que... ficou em Guará até que idade? Ah, Eu saí na criança. Criança. É. E foi para São Paulo? Não, aí a gente veio para a Via Aí lá se casou, eu criei meu filho lá, fui para São Paulo pelas cinco da feira, lá fazia cinco feiras por dia. Cinco feiras? Mas como que o senhor conseguia? Aí, eu podia passar sabiado minhas barracas essa feira. feiras. Porque a caminhada do Perú, eu saia sabiado. Eu E quem ficava responsável? Aí tinha um moleque meu mais velho, né? E ele seguiu o caminho ou não? Seguia. É sempre é homem, um, né? É. Hoje ele que é? Ah, hoje ele é uma firma de. Ah, Bart, né? É. Viu o Parnés, viu para lá? Que ele trabalha? Ele é dono da firma? É. Dono da firma. É. Aí o senhor ficou em São Paulo até que idade? Ah, eu comprei em 97. Eu tenho uns 5 anos. 5 anos. Aí o senhor voltou para Franca? Como que o senhor Não, chegou aqui em Franca? eu voltei pra Miguel Lopes. De... Eu, eu fui trabalhar com um caçadinho. Caça... Era caçadinho? Era Ah, sim, que jogam é, de. É, aí a gente ganha dinheiro, ganha dinheiro, claro. Aquele posto do moritizinho ali, eu ganhava, eu ganhava quatro mil por semana. Sem marcas. Eu dava uma meia para o cara. Mano. 4 mil. 4 mil. É. Hoje não pode mais né Renato? Ah, eu não eu nunca pôde né. Nunca pode. Através no Uberaba, aí eles inventaram uma um, um liminar lá. Aí deu certo. Traz muito tempo aí, olha, deixa, eu pude uma máquina no deposto material. O cara, cara tá vai até desmolgado. O motor pegou no pé, mas... Dizem que ia acabar com ela, ele, acabou. Cara. Aí nós eliminaram, né, na máquina. É. é tô tá, Mas é tudo pra chato, né? Nossa, eu aqui eu você pode levar ela, mas a gente eliminou lá. Hoje eu não vou levar não, mas eu vou é tudo que fez com Aí meu foi, é meu não foi na máquina. Acabou. E depois do caçanic, o senhor. Olha, aí, aí eu, o que eu vou fazer? Eu, sei lá, eu fiz muita coisa nessa minha vida, eu já levo mais. O senhor está com quantos anos hoje? Sete e dois. 72. Casou em.. Ah, eu tenho mais de 50 anos de casal. Mas o senhor casou aonde? Da Miguelópolis. Miguelópolis. E Franca, como é que o senhor chegou em Franca? Olha, é, uh, a minha menina, na época, eu fiquei a primeira, casou com um trem muito ruim, andando ali no bordo, na de Corrêa, porque o trem valia nada, né? É. Aí largou aí pra cá, tadinha, até foi embora da casa dos outros empregado, só pra ir pra cá e tal, vai, opa, opa. Pra cá. E já tem quantos anos que o senhor mora aqui? Ah, já... 14 anos, eu... 14 anos. E a feira? Como é que o senhor entrou na feira? Oh, é, foi na prefeitura. Prefeitura e começou. É, aí, pega ali perto. Tá certo, graças a Deus, tá bom. E quem que ajuda o senhor a, a fazer a, o... Ah, a a, a... Tá minha mulher e a minha nora Fazendo. Hein? Fazendo. Agora tem dois, é, é, três netos trabalhando. Netos. É neto. É. é o trabalho de, em família, né? É, e meu filho no caixa. No caixa. O responsável lá. É, ah, esse ali é ponta firme. Hein? Ponta firme. Ah, não pega um centavo. O rapaz tem um brilho, rapaz coisa boa. É, mas você passa a ver se de um carro aberto ali, eu acho que nem vejo ele nem olha, né? É. Ô, o, o, o São Luís, tenho... o, o senhor tem quantos filhos? Tem. O senhor fala. Meia dúzia. Meia dúzia, né? O senhor não falou o nome desse? É, o... Começado a, a Célia primeiro, César, é, Céline, Luiz Carlos, que é ele, né? É. E o... No mar, no pé, é o Esses irmãos do senhor Eles estão espalhados para que lado? Ah, estão tá espalhados, hein Guaíra um ah, O senhor encontra eles de vez em quando ou não? Ah, eu encontro de vez em quando Eu tenho um aqui, o caçula está aqui, trabalha aqui O irmão do senhor? É o caçula, é qual que ele chama? É o... o Valdir É, do Kibre lá, que vem de é o que vende, quibe? É. Aí o quibe dele é bom, hein? É o. É. o... Ali o senhor vende pamonha, mas o quê? Do milho? É, é derivado de milho, né? Só parte do suco, o que não tem, né? É, a pamonha. A gente faz o suco também, então o que a gente tá fazendo? Ah, O suco do milho verde. O suco do milho verde. É, pamonha é temperada, a pamonha, tá, a pamonha... é óleo de pão, verde tá, e doce de sal. E o, o, o angu de sal e o coral doce. Angu de sal é. e o coral. é bom tá louco, aquele é. Aquilo ali é... É eu que faço, Angu O senhor que faz? O senhor tem que ter uma panela boa? O senhor faz quantos quilos mais ou menos, uma vez? Trinta ah, 30 quilos. Trinta quilos. Aí tem jeito de bater o angu, sem Não, a... ah. o angu de sal eu não bato, não que bate, já tem a marcha que faz o alto você põe lá que ele é no é óleo, né? Ela não quebra. Você põe lá e deixa rodar lá e deixa lá bate sozinho. Bate é sozinho. Meu... É meu ralo, ele rala e coa. Entendeu? rala e coa e se for bom do põe mesmo é 50 quilos por minuto. Entrei. Mil quilos é rapidinho. Mil quilos. Entrei. Mas o senhor traz a média de quantos quilos? Por dia, por vez aqui. lá também. O cural, o, o, o angu, o senhor faz como assim? O senhor vende como assim? É uma porção? Não, é um copo. É um copo? Hoje eu não tenho, já tem pequeno. O grande já saiu tudo? E o pessoal come ou, ou leva para casa? Ah, não, é a pamonha mais é Come? Tem que levar, eu tenho que levar Eu tenho que, levar dez, levar eu tenho, eu tenho que comer a 50 para a mãe. 50 para amanhã? É, é de gosto. Horas tenho horas Tem muito que 50, 20, 10. E é gostoso, né? O alimento. Ah, O de ah. De eu, de vídeo, tudo é bom. Tudo é bom. A polenta também, bem feita, é boa, né? Bom demais da conta, boa demais. É, a polenta. Hoje eu tô aqui na feira, <risos> conversando aqui com o Sr. Luiz. Ele é responsável pelo negócio do milho verde aqui, ó, com a e os derivados. E ele pegou uma experiência e. Cada um tem que, tem que se virar. Se virar. É. A vida o que, que é, Sr. Luiz? Fala pra mim. A vida? É uma caminhada? É uma caminhada, até eu a um negócio de falar que a gente, a gente já sofreu muito na vida, né? Eu casei e não podia comprar uma cama para dormir. Até eu falei para ela, não vamos casar não, não tem nada, eu falei, não, nós trabalhamos e compras. até hoje. A companheira do senhor, É. Né? Tá esse desafio. Ixi, nossa. Tá lá, eu, eu, eu, eu, eu nunca brigou, esse vai brigar também em casa, não tem, não. Ô, ô sou Luiz, a Bíblia fala que quem encontra uma uma esposa encontra uma riqueza, né? É claro, é um diamante. É um diamante. Sabe por quê? Gente, hoje, até sempre falo para ela, porque, porque o ser humano também tem o, o seu sistema, né? Pra, se eu acerto você, eu vejo para aí... Eu junto lá onde tinha largado. É. O ia gritar comigo dois Deita comigo, né? É meu Deus do céu. pai. É uma vez só. Uma vez só, fazendo parte. Você sabe do caso do homem que ele casou e, e, o, e, o, e o. E o. Na hora que ele tava tá ali da lua de mel, o cavalo dele empacou. Era é bem bruto. Daí. E daí Aí ele bateu no cavalo O cavalo não quis sair ele meteu o tiro nele Não, ele meteu o couro Mas meteu o couro mesmo Bapinha. E foi assim, uma vez Aí com um pouquinho tocando mais pra frente O cavalo empaca de novo ah, Ele desceu do, do animal E meteu o couro no cavalo É, duas vezes E ele gritou Será que chegou na terceira vez que ele empacou, ele tirou o revólver e meteu lá a bala no... Eu tenho, eu... Aí a mulher dele, a mulher dele casou no casamento e, e não brigou mais, porque a primeira vez que, ele, que ela foi discutir com ele, foi falou assim, uma vez, eu bom, bom, eu não... duas, ele foi assim, ah, então assim, então não posso discutir a mais. então é uma história não. dessa, mas tem sentido. É o pessoal foi de carro de boi para Yumas. Goiás? É, o Eduardo tem que um braço só. E vem de fora com o boi para fora. Só a terra para fora. Aí o Edifídeo assede aqui, empurra um aqui, assim. está tirando o leite, aí o outro. É a vaca veio para pegar a menina. Ele pulou na frente, pegou a vaca, mas bateu bastante. Mano. Aí a foi pegou, pegou a mulher, primeiro pau da vaca, bateu uma, a vaca, a menina estava indo no Oiô, menina. Bateu mesmo é o pau. O outro bateu, porque é serviço seu. Eu não sei menina. É. É, é. Esse é pra, é. Da, é pra ela mesmo? É do lado da mãe do senhor. É. o lado do pai é tranquilo. Ah, cegado. Cegado. Ô, São Sim, Luiz. A mãe bateu em de mim depois de casada. Depois de casada? Dá um paulado aqui, pelo menos três vezes. Não tá mais não. Mas também dos, dos irmãos do senhor ninguém atrapalhou não. Bom? Não, nenhum. Todo mundo deu é. gente boa. Aí falava assim, pegar caminho errado, você não arrumar você. É, é, é. <risos> O, os pais eram meio rigorosos nesse ah, aspecto de disciplina. É. E hoje essa bagunça está aí. É, né? O que fala que é grande é que os, os bandidos? É. Que, que, fez uma escola de bandido. Não, não, pode, não pode trabalhar, não pode, não pode ir aqui, mas é pode roubar. Mas é pode roubar. roubar. Pode roubar, pode enxertar a filha do outro? É. Mas, mas... Engravidar. Engravidar está tudo errado. É. Mas, é porque eles é bandido, né? Então eles fazem. O treino é bom pra eles. É. Ah, nós fui criado Rio. Meus meninos é seis, nenhum deu trabalho também. É e o senhor também não no, no, no, no, no disciplinou com, com, com violência nem nada não, não. não. não, não. Só mulher, conversar. A mulher é batia. A mulher é. A gente... Não, você deixa por conta dela. Minha mãe era assim também. É. Meu pai não, não era. É, eu não... O, o pai era. Filho, você vem até errado. Eu não vou atrás, não. Mas se você quer ir na filha, não né, tem que ir é. atrás, né? Olha como é o papai. Ô, ô, ô, sou Luiz, eu não ando. Ah? Eu não ando. Ah, não anda? Eu tenho 32 anos que eu uso cadeira de roda. Mas eu tô vivo, né? É, graças a Deus. Graças a Deus. Eu fiquei na cadeira de volta. Não, não. Obrigado, obrigado, Sr. Luiz. Obrigado. O... Eu fiquei contente. Eu registrei a história do senhor. É. E eu, eu tenho esse, esse trabalho hoje para resgatar essas histórias, esses momentos ah, de família. Que eu sou de uma família grande e, e a minha família sempre a gente teve encontro. O senhor conversando comigo aqui Autorizando, eu coloco no Face. O senhor vai encontrar parente do senhor muito esparramado ah, aí. isso é bom, hein? Isso é bom. É. O pessoal vê, o Luiz está vivo ainda. É. Não, não, é Ainda eu, tá fumando não, ainda. Não, azeite. É. É nem com esse rapaz é parente nosso. Parente, o é. pai dele, a mãe é. dele, é. É, né? Eu vi os... você perguntando o pai, mas é, é alguma coisa, né? tem, tem razão, né? É. Porque nós temos uma uma que se chama é raiz, é. porque hoje eles falam muito dos frutos e dos galhos. A minha, a minha, a, a minha família é muito grande. Muito grande, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho parente que eu nem sei quem é. O senhor deve ter parentes no, no Paraná? Tem, por eu estou lá, eu tenho muito parente. E Goiás, umas, tô... Goiás é, é, é, na época aqui, é, muitas famílias se transferiram para Goiás e é, para o Paraná, é. era um desafio, né? É. Paraná, foi Paraná e Goiás, Goiás é, até hoje é um lugar muito bom ainda. É um lugar. É um lugar muito bom. Em 70, 71 eu fui para Goiás, só Helena, quando estava começando. Eu falei, mas eu estava com... O senhor ficou quanto tempo no Goiás? Ah, não, a é. gente foi fazer safra, né? O senhor foi fazer só para é. coleta. É, eu não tinha coleteira, né? Eu era bom no trem. O senhor colhia o quê? É... Algodão. Algodão? Eu e ela. E aí acompanharam de onde vai. Aquela região ali é de algodão, é. de Miguel Lopes, né? É, é. Lá é algodão. E na época, Santa Helena ficou muito famoso, né? É. é. Aí foi fica, tu era pra lá, o Paulo Lopes, né? Viu falar dele? Vim falar. Paulo Lopes. Paulo Lopes. É. Até tem umas música dele. Eles é tu era Paulo Lopes. tu erava eu, eu conheci o pai dele, o caló. Então ele gostou de moda de viola, se quiser, aqui eles é em tudo. É. É, ele levava, se quiser ir pra lá para fazer, fazia festa. Ele ficou milionário demais é. o algodão. O algodão produziu muito. É, um... é mas só que tomou muito aí nos outros também. É. Hoje ali é cana, né? Ah, virou tudo cana. Cara. Virou cana, não, né? Algodão, o algodão é dentro do nosso país, é só a Bahia, né? É. E hoje não, não tem gente mais não precisa. Mas hoje tem as máquinas. Encher o caminhão, leva lá, descarregar, é. acabou aqui. A nem fala mais na mão. É. A, a, as máquinas substituíram ah, é, os tudo, homens. Mas precisava. É. O, o precisava. homem sofria muito, né? Não, sofria muito e outra coisa. É, muito problema com justiça, né? É. é qualquer coisa leva é uma lei. Então é por isso que foi boa a tecnologia. Eu, e... eu, eu, eu levei tudo na fazenda, o cara dele é a da Samba, lá de Rio Preto. Cinco anos. Tinha 70, 80 pesos, quase direto. Mas eu ia parar, vamos ver o que tem mais. Ah, não, pai, ele é o... Falei e tal. Falei, não, foi de lição. O cara... Aí põe aqui leva pra lá pra, pra ser gerente. Ah, seu braço. Eu não vou por causa do menino. Eu falei, então faz assim, ó. Você você a tá vendo, você liga pra mim. Aí liga pra ela não dá paz. Eu falei, então, você sabe meu número de telefone, se precisar de alguma coisa, você liga pra mim. Aí tem hora que eu fico lembrando e rindo, né? Hoje é. essa gente fazer quem tava tá ganhando um dinheirinho. Mas, se eu fosse ver a precisão, eu ligava pra ele toda hora, né? É. Eu vou ligar pro cara, ou nada. E... Você tem que se virar, não é? É claro. É brilho, né? É. A vida é um desafio. É. E você que é responsável pelas suas é claro, decisões. É, rio, eu, eu, eu, eu, eu, eu, Não pode colocar a culpa em cima dos não, outros, não? Não, outro, o quê? Eu. Não pode, não sei, fulano, não, a porta não deu pra ninguém, não. É. Você se vira. Não é? Se vira nos 30 vira, pula, vai, vai. É. Rapaz, eu já fiz cada coisa na minha vida. eu mão não deu nada pra ninguém. Nunca mexeu nada de ninguém. Nunca eu, mexeu? Não. Eu criei meu filho assim. Entendeu? Graças a Deus. o o, é. o Sr. Luiz, a pessoa indo num caminho reto, ele não tem dificuldade. Não. A vida é, é simples e, e não tem complicação, não. tem não. Outra coisa, para subir na vitamina C, está dando os canos para lado dos, dos, dos Pisando os não. outros, não. É. Usa a cabeça, que você é melhor. É? Faz as coisas certas, né? Aqui, eu, eu moro aqui, por quê? 13, 14 anos. Compre em todo lugar, porque a cidade é grande, né? Mas na região que a gente passa, se eu quiser, eu como. O senhor deixou o nome, né? É, é. Ah, Isso é muito importante Ah, eu seu... eu gosto E eu, eu, eu já dava sempre sendo... que ela também não... Eu tenho que eu quero pagar de me adiantar mas, mas espera vencer é? Como que chama o sogro do senhor? Chamava? Ela é do norte, né? Do norte? É, região do norte E ela também é do norte? Ela é. nasceu lá? Nasceu lá Aí vem criança pra cá tá, tá, tá. Seu... Ela já sofreu demais, já travou demais, tá ligado se é. eu trabalhar era mais velho, eu sou trabalhar trabalho peão, eu já falei, eu estou cansado de trabalhar. é para de trabalhar, ó. já dá pra parar. Né? Mas o pessoal que tem uma, uma, um, uma fibra, não, não para, né? Para não. Para não. Mas sabe por quê? Porque se parar... É, fica doente. Não, e não é também o... Vai faltar algum dinheiro, né? É. Você falta. Porque já não tem mais que ganhar. ganha. Eu sei. Aí você quer comprar coisa, você não tem, que pagar tenho, tenho. É, e a pessoa que da, da experiência dela tem uma vivência Boa, né, é, tem, tem uma Administração, sabe é. Né Ajudar os que estão Começando a caminhada é. Né é. Ah, é. Aí ó